Olá, olá a todos, olá a todas, a todos, bem-vindos a esse espaço virtual de debate da Fundação Rosa Luxemburgo, nesse momento que a gente está vivendo aí uma pandemia apocalíptica, né, que está assolando o mundo inteiro e que aqui no Brasil está tendo contornos políticos dramáticos, a gente da Fundação Rosa Luxemburgo entende que mais do que nunca é importante a gente buscar, criar, ressignificar outros espaços para seguir aí fomentando o debate, estimulando o pensamento crítico e continuar com esse trabalho que é uma missão da Fundação também, de fortalecer as discussões e os debates com vistas aí a uma transformação que a gente tanto almeja e que esse colapso todo do sistema capitalista e patriarcal está mostrando para a gente que mais do que nunca isso é necessário e fundamental para a nossa sobrevivência. Bom, eu sou a Cristiane Gomes, eu sou coordenadora de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, que é uma fundação alemã que está há 16 anos aqui no Brasil, fazendo um trabalho de apoio e fortalecimento dos movimentos sociais, coletivos, produzindo também conteúdos que, como disse, visem aí um pensamento crítico e o fortalecimento da nossa tão frágil democracia. Bom, agradeço vocês é, por estarem aí assistindo a gente, acompanhando aí os nossos, os nossos debates e as nossas propostas também. Bom... Em julho de 2019, no ano passado, nós lançamos durante a programação paralela da FLIP lá em Paraty, o livro Vozes Insurgentes de Mulheres Negras. Esse livro foi lançado há quase um ano, lá na FLIP, na programação paralela, e é uma iniciativa além da Fundação Rosa Luxemburgo com a editora Masa e foi também organizado pela minha mana de fé e de luta, Bianca Santana, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente também. Bom, o livro, a publicação reúne 24 textos, entre entrevistas, artigos, poemas de mulheres negras brasileiras da, do século XVIII até a primeira década do século XXI. Dentre essas mulheres incríveis, algumas conhecidas, outras nem tanto, a gente trouxe aqui uma entrevista da Laudelina de Campos Melo, que em 1936 criou a primeira associação de empregadas domésticas do país. Agora vamos imaginar, né gente, como é que foi isso em 1936 nessas terras brasileiras, né? Bom, nossa proposta hoje aqui com esse debate virtual, é falar um pouco dessa entrevista, falar da Laudelina, do seu pioneirismo em discutir trabalho doméstico, em lutar pela, pelos direitos dessas trabalhadoras, dessas mulheres, na sua grande maioria mulheres negras, e as suas conexões e intersecções também com o racismo, com o machismo e o pensamento colonial e escravocrata, que aqui no Brasil, né, pega a todo vapor, principalmente aí em tempos de pandemia. Então, para a gente é, debater, discutir, refletir sobre isso, a gente tem a Bianca Santana como convidada, e logo menos também a gente vai ter alegria aqui de ter com a gente a Preta Rara também. Bom, a Bianca Santana é jornalista, escritora, ativista, dentre muitas outras funções. Ela é também autora do livro Quando Me Descobri Negra, finalizou seu doutorado né, no começo deste ano de 2020 e também está preparando a biografia da Sueli Carneiro. E vale dizer também que ela organizou o livro Inovação Ancestral de Mulheres Negras, da Oralituras Editora, então depois vocês dão um Google aí para correr atrás desse livro, que é incrível também, e também o nosso querido Vozes e Sugentes de Mulheres Negras. Antes de chamar a Bianca, eu quero dizer que esse livro, ele não é vendido, né? ele é distribuído gratuitamente é, em atividades que a gente da Fundação tem costumado fazer né, no, no Brasil de acordo com as nossas possibilidades, envolvendo também as nossas parcerias, os movimentos, as, as organizações que estão aí com a gente e também pode ser feito download no site da Fundação Rosa Luxemburgo. Bom, Bianca querida, olá, bem-vinda, eu passo a bola, ou melhor no caso, o livro <risos> para você e peço para você falar um pouco da Laudelina, de como você chegou nesse conteúdo, né? como você chegou nesse material e nesses pontos que você acha mais importante da gente compartilhar aqui nesse espaço. Bem-vinda. Muito obrigada, Cris. Fazer igual agora está na moda, né? com o TikTok, você colocou o livro para baixo, eu puxo assim. É. é. Uma alegria imensa fazer essa conversa com mulheres que eu respeito e admiro tanto. E aí eu vejo, né, vocês divas maravilhosas, eu tô assim com essa cara de acabada, mas gente, é o que temos para hoje, não é mesmo? A pandemia. <risos> é, na verdade, eu queria só dizer que eu acordei assim, tá? É assim que eu acordo. Tá. Pois é, eu não tenho esse talento. Eu vim da rua agora, eu fui buscar umas máscaras de acetato, que a, o Laboratório Livre lá da Federal da do ABC, é, doou pra gente na UNEAFRO distribuir as cestas básicas. Então, assim, eu estou pairando, mas pandemia, é isso, tá? Acho que muita gente desse jeito, né? E é uma alegria imensa falar de uma mulher que problematizou e que fez uma luta política tão significativa a partir do trabalho doméstico remunerado no Brasil, ou melhor, né, um trabalho doméstico muito mal remunerado e sem garantias, por mais que a legislação tenha recentemente sido aprovada de direitos trabalhistas para as trabalhadoras domésticas, a gente sabe que a gente está muito longe de ver esses direitos assegurados. E quando a gente olha a história da Laudelina, como está perto da gente, e as coisas que ela disse podiam ter sido ditas hoje, é algo de fato muito que faz sentido, né? É uma conversa muito pertinente nesse momento, que enquanto a gente está trabalhando né, no tal home office, a gente que pode ficar em casa, e quem puder em casa, né, ficar em casa, por favor, fique em casa, mas a gente acumula muitas funções, né? É, de cuidados de crianças, de idosos, de quem quer que seja, e do próprio trabalho doméstico em si. Mas falar um pouco da Laudelina, né? que é o que você me convidou. A Laudelina ela nasceu lá em Poços de Caldas, em Minas, como você disse, em 1904. Se a gente olha para a história do Brasil, ela nasceu assim no pós-abolição. E o jeito como ela conta a história dela faz referência, faz referência a esse contexto histórico. Essa entrevista, e aí eu vou pedir licença né, para ler um, alguns trechos dela, a entrevista que a gente publicou aqui no Vozes, ela foi uma entrevista cedida para a jornalista Maria Dutra de Lima em 1990, em Campinas, em uma revista chamada Trabalhadores, que era editada pela Secretaria Municipal de Cultura naquele momento. Essa revista era impressa, se a gente der um, um, um Google, a gente não vai encontrar em outro lugar, a gente só vai encontrar aí no Vozes, é, e era uma entrevista um pouco perdida. Quando, em muita interlocução com a Cris, a partir né, da minha pesquisa para o doutorado, a gente elencou mulheres negras que tinham essa voz insurgente e que escritos a gente queria publicar, a Laudelina era uma mulher que a gente tinha certeza que precisava estar no livro, porque ela tinha uma formulação muito interessante e porque ela tinha criado a primeira Associação de Empregadas Domésticas do Brasil, depois Sindicato de Trabalhadoras Domésticas. E a gente começou a ver uma série de entrevistas em vídeo, agradecer, aproveitar a Sandra Silva, que fez um baita corre, conversou com a dona Cleusa, foi lá para Campinas buscar DVD com entrevistas dela, para a gente entender o que fazia mais sentido transcrever e publicar no livro. E eu estava, como diz a Cris, fazendo as pesquisas para a biografia da Sueli Carneiro remexendo os arquivos de Guedes E, gente, imagina os armários, assim, lotados de pérolas, de preciosidades. Eu ia remexendo aquela papelada e fotografando desesperada, porque todo mundo precisa ver aquele conteúdo. E com alegria eu digo que 10 numa parceria com a Unicamp, nem sei se eu podia falar, mas acho que sim, né? É, vai digitalizar todo esse acervo, deixar de fato disponível como um arquivo, um acervo público, o que é fantástico. Mas enfim, eu estava lá remexendo a papelada né? da Sueli, das outras diretoras de Gueledes, quando eu encontrei as cópias, xerox mesmo, dessa entrevista, grampeadinha. E aí eu comecei a ler e é uma entrevista fantástica. E aí eu fui atrás da jornalista que ainda hoje trabalha num centro de pesquisa lá na Unicamp e que foi muito gentil, disse que lógico que a gente poderia publicar. Essa entrevista foi feita com a Laudelina poucos meses antes da morte dela. A entrevista é publicada em 1990, é, antes dela fazer 86 anos de idade, e logo depois ela morre em 1991, em Campinas. É, acredito que essa seja a última entrevista que ela tenha dado, a Maria mesmo me contou que ela já estava num momento de não querer falar muito com as pessoas, de achar que ela já tinha contado tudo que ela tinha para contar, mas ela tinha um vínculo comum, algum vizinho da Laudelina que morava no bairro, ela era uma mulher católica ligada às comunidades eclesiais de base, e por esse vínculo a Maria conseguiu essa entrevista, e por isso a Laudelina a recebeu na casa dela. E é uma entrevista daquelas que é uma delícia de ler, porque ela vai contando de fato o percurso da vida. né? Então a Laudelina começa assim, vou fazer 86 anos no dia 12 de outubro, se Deus quiser. Praticamente comecei a trabalhar com sete anos, já trabalhando como empregada de babá, lá na minha terra, em Poços de Calda. E aí ela vai contar a história do pai e da mãe. Quando eu leio esse primeiro parágrafo da Laudelina, eu imediatamente lembro da minha mãe, que começou também como babá, depois empregada doméstica, aos cinco anos de idade, na mesma família onde a minha avó também trabalhava como empregada doméstica. E essa é a história coletiva de nós mulheres negras no Brasil. Depois da abolição, a gente sabe muito bem que não tinha emprego, a alternativa que restava para as comunidades negras era, de fato, as mulheres irem para o trabalho doméstico. Por muito tempo, a maior parte das mulheres negras tinha essa profissão e esse trabalho. E a Laudelina, ela conta isso. Ela vai contando a história da família, conta a história da família, faz... tomara que vocês é, tenham curiosidade de ler, porque é muito interessante. Ela conta um episódio que, assim, dá dor ao mesmo tempo que a gente reconhece, porque a gente já ouviu essa história outras vezes. É, já na, pulando os trechos, né um, um trecho seguinte. O, o subtítulo da entrevista é, eles mandavam em tudo. Minha mãe tinha sido criada e minha avó doou minha mãe para uma família dos Junqueira, que são os fundadores de Poços de Calda. né Minha mãe foi criada com os Junqueira, que tinha uma filha que nasceu deficiente. E aí ela vai contando dessa filha, que a mãe dela cuidava dessa menininha e que foi a vida toda uma escrava, que é o termo que ela usa, daquela família. Até que um dia, a Laudelina já tinha nascido, a mãe dela já tinha constituído família, mas ainda trabalhava para eles, mas todo momento ela estava lá na casa dela, domingo à noite, alguém mandava buscar porque precisavam por alguma razão. E teve um dia que mandaram buscar a mãe dela, e a mãe dela falou, eu não vou. Hum, foi um escândalo, como assim não vai? Oh, vou ler a Laudelina aqui. ó oh. Ela mandou prender minha mãe, que minha mãe não obedecia às ordens. Minha mãe foi presa. Pela polícia, eles mandavam, né? A escravidão continuava a mesma coisa. Eles mandavam em tudo, né? Escravo não tinha como viver, como se manter, porque foi solto num campo aberto. Prenderam a mãe dela ela foi lá fazer um escarcel, foi conversar com, a, com o delegado, o delegado falou, sai daqui sua neguinha, e ela foi lá, tirou umas pedras na janela do juiz, e ela vai contando essa história, e a madrinha dela consegue libertar a mãe. Mas ela conta, depois dessa infância dela de Poços de Calda, ela se casa e vai morar na cidade de Santos, onde ela também é empregada doméstica e trabalha em muitas casas. Ela tem o filho dela, né, nesse período, a sogra cuidava do filho, e ela passava o dia inteiro na casa das patroas, brancas, cicas, cuidando dos filhos das patroas, enquanto o filho dela estava lá com a sogra, né. E aí ela conta da primeira associação fundada por ela, que foi em Santos, em 1936. E aí ela conta do contexto... Porque muitas vezes, né, a gente está acostumada, é óbvio que é importante a gente valorizar o, pra, o protagonismo das mulheres. Então, a Laudelina de Campos, ela, ela é uma figura importantíssima e a gente precisa falar o nome dela. Mas não é do nada que ela fez essa associação. Não é que ela sozinha acordou e teve uma brilhante ideia. Tinha um contexto político, ela fazia parte de uma organização política que era a Frente Negra Brasileira. E dentro da Frente Negra, nos inúmeros debates e nos inúmeros grupos que iam se constituindo dentro da Frente Negra, veio então a possibilidade de criarem vários departamentos, e aí criaram uma associação um departamento para as empregadas domésticas e veio essa ideia de fazer uma associação de empregados. Daí então nasce, a partir da Frente Negra Brasileira, obviamente no protagonismo lá da, da Laudelina, essa associação em Santos. E ela conta que aí veio a guerra, com a guerra, quem fazia movimento assim era comunista, nas palavras dela, então tiveram que parar de fazer movimento. Depois disso, ela vai para Campinas. Em Campinas, ela passa a ser empregada da mãe da Ilda Hirsch. Ó, oh, que curioso. E ela se dá muito bem, ela fala muito bem dessa família, né? diz que era uma família sem preconceito, liberal, e depois de um tempo, a mãe dela fica sem governanta, imagino que fosse né, um lugar de muitos empregados, e a Laudelina substitui esse posto, e depois ela fala, bom, Laudelina, não quer então você ser governanta? E ela vira governanta. Depois essa família abre um hotel, e a Laudelina é a governanta geral desse hotel, e é como se elas fossem sócias, a patroa dizia que elas eram sócias, mas aí a patroa ficou doente, morreu, venderam a fazenda, e ela foi embora, de volta com o filho, para outro lugar. Essa coisa dolorida, né? A Laudelina não faz nenhuma crítica a essa família, mas eu fico pensando, quantas vezes a gente não ouve né, ainda a história do É da Família? E mesmo as pessoas mais legais, assim, com quem a gente convive... É... Eu tenho muitas amigas brancas de classe média e ouço às vezes umas coisas assim de... Não, imagina, lógico que tem relações terríveis com as empregadas, mas aqui em casa não é isso. E a gente ainda ouve essa história do é da família. E eu sempre gosto de perguntar, nossa, ela é da sua família? Então ela está no testamento, ela também vai receber a herança? Porque no caso da Laudelina, por exemplo, é muito provável que ela se sentisse da família, mas ela não recebeu nada dessa fazenda, né? Bom, ela vai contando a trajetória dela e lá em Campinas ela comprava o jornal e um dia ela viu um anúncio lá pelo ano de 1954 ou 55. Precisa-se de uma empregada, prefere-se portuguesa. Precisa-se de uma cozinheira de forno e fogão, prefere-se branca. A Adelina fala, eu vou acabar com essa coisa. Aí eu fui lá no correio e perguntei, quem é o diretor daquela parte? E ela vai lá falar com o diretor que aquilo era racismo, que é um absurdo e que não podia ser assim. E o diretor para para ouvi-la, faz uma série de perguntas para ela, ela responde, e ele diz para ela, eu topo comprar essa briga. No dia seguinte ela compra o jornal e lá estava escrito, precisa-se de uma empregada mas não tinha nada da cor, não tinha nada de nacionalidade. E ela começa então uma relação tanto com esse jornal, quanto com sindicalistas, e aí vem de novo a oportunidade de fazer a Associação de Empregadas Domésticas em Campinas. E ela conta essa história em muitos detalhes, é muito interessante, não vou ficar falando de todos eles, mas espero que vocês leiam. E ela vai contando como foi, depois fala do regime militar, tem uma perseguição horrorosa, né? mas ainda um pedacinho antes do regime militar ela fala do conflito com as patroas, que aí no dia que elas fundam a associação ela fala que a cidade de Campinas parou, mais de 1.200 empregadas domésticas foram lá no dia da fundação. Imagina o desespero né, daquelas patroas vendo essa movimentação política acontecer. E ela conta vários episódios muito divertidos. É, até que ela conta né, do golpe do regime militar e do fechamento da associação. Bom, ela dá uma perspectiva do que foi o regime militar que a gente precisa ler. Porque muitas vezes parece que a luta contra a ditadura, ela foi uma luta muito jovem, branca, de classe média alta. Isso não é verdade. O movimento negro também foi muito atuante na luta contra o regime militar. É, ainda nas pesquisas do livro da Sueli, né, eu fui olhar os arquivos do DOPS, do Arquivo Nacional. No DOPS, por exemplo, quando você coloca movimento negro unificado, tem mais de 111 ocorrências. E eu falo mais de porque várias delas são dossiês que tem ainda muito mais material. Então, é, levantar a pauta racial era crime na época da ditadura é assim era como se aquilo ferisse a segurança nacional então o movimento negro é, faz uma resistência muito valorosa ao regime e a Laudelina desse lugar de empregada doméstica que organiza as trabalhadoras domésticas em sua grande maioria negra, ela conta um pedaço do que foi essa resistência. Depois ela conta da redemocratização e da importância de sair de uma noção de associação, que tem uma pegada mais beneficente, para de fato virar sindicato, que é uma categoria política. E esse processo acontece, né, na vida, na percepção dela, mas também na organização das mulheres negras e na organização das mulheres trabalhadoras domésticas. E assim, com muito respeito à Fenatrad, a Dona Creusa lá do Nordeste e a Dona Cleusa aqui de Campinas, né? que é a diretora hoje da casa, a de Campos Melo, eu digo que a luta das empregadas domésticas é uma luta importantíssima do movimento negro brasileiro e que nos ensina todos os dias. É, eu comecei a trabalhar aos 16 anos de idade, muito mais tarde do que a minha mãe ou a minha avó, e comecei a trabalhar dando aula de inglês, imagina, assim, é uma diferença brutal do que foi a realidade das mulheres da minha família, mas o trabalho doméstico está na história de todas nós, então eu falo com muito respeito pelas mulheres dessa categoria, é, sempre querendo aprender muito, porque se alguém conhece o que é a realidade brasileira, esse alguém são as mulheres negras empregadas domésticas, porque elas conhecem a quebrada onde elas vivem, e elas conhecem as casas mais ricas na intimidade de cada família. Elas têm o afeto das pessoas que são vizinhas e familiares, lá no morro, na favela, na quebrada, na periferia, e elas também disputam o afeto de quem a oprime, em última instância. Mas se tem alguém que perpassa os vários caminhos do que é essa sociedade tão desigual, eu acho que são as empregadas domésticas. E de verdade, acho que a gente tem muito a aprender sobre a história do Brasil, sobre política, sobre organização, sobre conquista de direito com as empregadas domésticas. E poder ler essa entrevista da Laudelina é uma aula imensa. Não sei se eu falei muito, desculpa se eu falei. É... Espero que vocês tenham tido vontade de ler. Obrigada, Bianca. É sempre muito bom te ouvir. A gente ficaria aqui horas e horas e horas. E, e é engraçado isso, né? Quando você fala da que o trabalho doméstico está na realidade de todas nós, né? Você falou da sua mãe. Minha mãe também começou a trabalhar é, com sete anos de idade, né? E ela me conta que ela tinha que colocar uns tijolos. Uns banquinhos para subir, para dar altura, dar altura no fogão, né? E aí, engraçado, eu também comecei a trabalhar, meu primeiro emprego com 16 anos, foi numa videolocadora. Enfim, né? a, a, a minha filha, seus filhos, né? outra realidade, mas como que isso perpassa muito né? essa, essa, nossa, essa nossa realidade? Obrigada. Obrigada. É... Dizer também que o link da, da, para fazer o download do livro ele vai estar tá disponível aqui no vídeo, nos comentários, na legenda, em algum momento vocês quando estiverem vendo esse, esse vídeo vocês vão ver esse link é, para poder fazer o, o, o download aí e aí também quando a gente voltar minimamente aí a uma vida... É... Fora de casa, é possível também contatar a fundação para ter aí esse, é, para conseguir aí esse exemplar físico. Mas o importante é que o conteúdo está na internet, está disponível para quem se interessar e ler. Além da Laudelina a gente tem outras 23 mulheres negras aí que vale muito a pena é, conhecer também. É, bom, quero chamar também aqui mais uma convidada para colocar aqui nossa prosa para caminhar, para ganhar nossas mentes, as mentes e corações. É, Preta Rara, obrigada por aceitar esse convite de estar tá hoje aqui com a gente, discutindo, conversando. É, vou falar brevemente aqui da Preta Rara, ela iniciou sua carreira no rap em 2006, no extinto grupo feminino Taja Preta, em Santos, que é litoral aqui de São Paulo, onde ganhou diversos prêmios e permaneceu por sete anos. Mas, além de rapper, ela também é historiadora, escritora e ativista. Ela trabalhou durante sete anos como trabalhadora doméstica e, em 2016, lançou a página Eu, Empregada Doméstica, no Facebook, é, se tornando porta-voz dessas trabalhadoras e causou, bonito, legal, eu lembro quando a página estava no ar e toda a repercussão que, que teve isso. Né? É, em 2017, idealizou e apresentou a websérie Nossa Voz Ecoa, que está disponível no YouTube, onde ela entrevistou aí personalidades como Criolo, Érica Malunguinho, Lineker, entre outras e outros, e outras. É, resultado da página da Eu, Empregada Doméstica, que denunciava justamente essas relações desumanas de trabalho doméstico, a Preta Rara está agora lançando o seu primeiro livro, que é Eu, Empregada Doméstica, a Senzala Moderna e o Quartinho da Empregada, pela editora, pela editora Letramento, que relembra aí suas histórias e traz, aí trabalhos, traz relatos, né, melhor dizendo, de outras trabalhadoras domésticas. Oi, Preta, tudo bem? Oi, você tá aqui bem. com a gente. Obrigada por aceitar o convite. Sim, estou muito feliz com o convite, né? É, eu ouvi você, eu ouvi a Bianca falando uma grande aula aí né, sobre a Laudelina de Campos Mello, essa mulher tão importante, tão presente e atuante ainda, né? A sua luta, ela. Ah, é eterna, e estamos vai seguindo os caminhos e o legado dessa grande mulher. Sim, bacana. É, Preta, é, a gente tem aqui né, uns dados de acordo com o Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, da cerca de 6 milhões de pessoas que atuam no Brasil como trabalhadoras, trabalhadores domésticos, 5,7 milhões são mulheres, e desse número 3,9 milhões são mulheres negras, e menos de 30% tem carteira assinada. Nesse momento que a gente está vivendo né, nessa crise pandêmica, né, a gente vê né, que, que, que as mulheres que estão aí no serviço doméstico estão enfrentando profundos desafios, né, a sobrecarga de trabalho nas casas onde elas estão trabalhando, é, risco de contaminação tanto na casa onde elas estão trabalhando que não se sabe se as pessoas estão se cuidando ou não como nesse deslocamento diário é, até esses lugares e muitas vezes elas precisam cruzar a cidades fazer pegar ônibus metrô trem etc e, e as perdas também de renda né porque a maioria trabalha na informalidade, e quem emprega também se dispensa é, não mantém o pagamento, muito difícil. Eu tenho conversado com algumas mulheres, são trabalhadoras domésticas, e é isso: de ah, estar dispensada e, e, e, e quando voltar, quando acabar a quarentena, a gente vê como é que faz. Muitas vezes, pessoas que teriam condições de, de manter o pagamento para essas mulheres, mas não fazem. Então é uma vulnerabilidade muito grande. está falando de trabalhadoras domésticas e também mulheres que trabalham aí nos cuidados com as crianças, né? E eu queria que você falasse um pouco a partir da sua experiência, a partir do, do né, da sua vivência, né? É, em que medida você acha que essa cultura, essa tradição escravocrata colonial, é, que mais do que nunca está aí, né? É saindo e, e, e se espalhando, né? É, que medida que isso coloca essas mulheres negras, na sua maioria, nesse risco tão profundo? Bom, é, nós estamos no conhecimento da pandemia, né, onde a gente não consegue perguntar para alguém como que, como que foi a experiência antes, porque é um momento onde todo mundo está vivendo por igual, só que não, né? a pessoa tá tendo aí a sua expectativa de, de conviver e viver com a nova realidade. E se tratando das trabalhadoras domésticas, está sendo muito complicado, né? Eu recebo relatos diversos, relatos pelo Brasil inteiro, de trabalhadoras domésticas em, em época de pandemia, tendo que trabalhar nessas residências, não foram algumas não foram dispensadas, e as que não foram dispensadas, em sua grande maioria, a o empregador não oferece material aí, o equipamento de proteção individual como álcool álcool em gel, luvas, para que essas trabalhadoras domésticas possam trabalhar. Então a gente consegue ver novamente a questão do retrocesso, né? E também o quanto que as relações de trabalho ainda são mega coloniais. Então eu costumo dizer o que eram as escravas domésticas aí um, é, num um, um tempo aí não tão distante São as trabalhadoras domésticas ainda hoje é, Dentro dessas condições Então são famílias que realmente acreditam Que a, trabalho, a trabalhadora doméstica É como se fosse é, Propriedade privada dessas famílias, né? Então a gente consegue perceber isso Devido ao tipo de tratamento O tipo de relações é, No trabalho do No qual eu tanto falo também Que as relações elas não são humanizadas, né? Tem uma frase que acaba te lacerando aí com os a... direitos, com os poucos direitos que a gente conquistou, que é quando o empregador fala que você é tratada como se fosse da família, né? E aí a Bianca Santana falou muito bem, né? Tipo, somos tratadas como se fosse da família, mas cadê o nosso nome aí na herança? na parte de dividir os bens. Então essa frase, eu quanto quando eu fui empregada doméstica durante sete anos, essa frase me atravessava muito porque realmente é, em algum momento eu acreditava assim que eu era tratada como se fosse da família e não ia reivindicar é, as minhas questões trabalhistas, não ia reivindicar o tratamento que que que eu recebia enquanto trabalhadora doméstica, né? Eu fui empregada médica durante sete anos e aí nesse lugar que eu pude perceber o que é realmente a família tradicional brasileira, né? Que para mim hoje a família trad tradicional brasileira é a família indígena, mas perante a sociedade a família tradicional brasileira é a família da branquitude, elitista, onde me contratavam para ser cozinheira, mas eu não podia me alimentar da própria comida, onde eu não podia utilizar o banheiro da casa e aí uma patroa específica que eu fazia faxina na casa dela, e embaixo da casa dela tinha uma padaria, e aí ela falava para mim que quando eu quisesse ir ao banheiro, ela já tinha um combinado com o dono da padaria, era só eu descer e utilizar o banheiro do comércio, que não tinha nada a ver com a casa dela. Mas ela também falava que eu era toda como se fosse da família. Então eu penso que as relações de trabalho, tendo esse viés ainda, esse ranço colonial, se dá pelo fato de que... É uma profissão que tem é uma profissão que tem gênero e uma profissão que tem classe. Isso já está dado. São mulheres, mulheres pretas e pobres. Então eu sempre arrisco em dizer que se fosse uma profissão onde a maioria das trabalhadoras domésticas fossem brancas, com certeza nós não estaríamos nesse lugar ainda de falta de acesso, nesse lugar ainda visto como um lugar inferior, né? É, muitas pessoas falam que o trabalho doméstico é um trabalho como qualquer outro Sim, até acredito que seja assim, um trabalho como qualquer outro Porém, as relações de trabalho, de trabalho não são iguais a quem, a, ao médico A relação de trabalho que o médico tem Então realmente a gente consegue perceber que ainda é uma profissão Onde nós somos invisíveis, né? Eu costumo dizer que a trabalhadora doméstica ela só deixa de ser invisível Quando ela falta do serviço e aí, esse momento da pandemia, que algumas pessoas estão né, se escandalizando, nossa, como pode mandar embora a empregada doméstica né, nesse momento? Gente, nunca, no, é, nunca, é, nunca, é, nós nunca fomos tratadas como humanas nessa opção, né? Como humanas é sempre esse lance colonial então infelizmente não me assusta é, ainda é, em meio esse momento né onde essas mulheres sempre cuidaram da vida de outras pessoas e aí no momento onde elas deveriam ser cuidadas elas são aí é, chutadas dispensadas é, sem a perspectiva de vida porque muitas delas tem como essa profissão, a única fonte de renda, né, muitas dessas trabalhadoras domésticas também são arrimo rimo de família, ou seja, a, a, a, o empregador não está tirando apenas um emprego ali da, da, da trabalhadora, ele está tirando a única fonte de sustento dessa trabalhadora, a única fonte de sobrevivência, né, dela poder comprar comida para ela e para os seus filhos para as pessoas da sua família. Então, é um momento extremamente preocupante, né? Que aí é, a gente está tentando, eu, enquanto prepara da página empregada doméstica, tentando fazer de diversas formas para poder assegurar. Aí a questão financeira, porque a fome não espera, né? A fome é para hoje, não dá para a gente ficar esperando o auxílio emergencial é, sair, né? Que as pessoas ficam lá nessa ansiedade de ir lá no aplicativo, tá dizendo que tá em análise, mas tá três, quatro, cinco dias sem sair da análise. Ou seja, existem trabalhadoras domésticas que nem sabem se vai ter realmente acesso a esse valor, né? E aí é algo que eu falo que a fome não espera. Então, em 2016. Eu criei a página Eu empregada doméstica para denunciar essas questões, essas relações de trabalho, é, do trabalho doméstico no Brasil. Quando eu criei essa página, eu não era mais empregada doméstica, eu já era professora de história, porém eu estava no momento onde eu estava analisando as coisas que já tinham acontecido na minha vida as coisas que eu já tinha sonhado em tempo por conta da tacocracia, né, o Deus do tempo onde tudo é muito rápido, onde a gente acaba não tendo tempo, eu parei naquele momento para analisar e perceber que eu já tinha desejado coisas que eu tinha em 2016. E ali com essa reflexão ali do meu momento que eu chamo de ócio criativo eu lembrei também de coisas que eu já tinha passado enquanto doméstica. E aí me veio muito forte essas lembranças, por quê? Até em 2016, eu ainda não tinha parado para vivenciar e a analisar a minha relação de trabalho no trabalho doméstico. Então, eu, meu último trabalho como doméstica foi em 2009, aí só em 2016 que eu percebi que os sete anos da minha experiência como trabalhadora doméstica foram tão... Dolorosos e tão violentos, né? Então, isso eu só percebi em 2016. E aí, resolvi colocar a parte da minha história na internet, onde viralizou muito rápido. E as trabalhadoras domésticas começaram a denunciar também a questão lá do trabalho delas, porque em 2016 já não tinha mais ninguém da minha família sendo, sendo doméstica, né? eu fui a última é, mulher negra a ser doméstica na minha família, então eu tinha perdido contato com essas trabalhadoras, e aí eu falava sempre no passado, achando que em 2016 as coisas já tinham evoluído, evoluído e que as trabalhadoras domésticas não vivenciavam. Mais o que eu já tinha vivido. E aí, pela minha surpresa, não, né? Então os relatos que eu recebia é ontem eu não de no banheiro, ontem minha patroa me mandou embora e me acusou de roubo. Aí depois ela ligou falando que achou a carteira que ela achou que eu tinha roubado. Então era muito relatos recentes. E, e aí eu, eu, enquanto historiadora também sou uma pessoa que prezo e gosto muito dessa questão da oralidade, né? Que vem aí da nossa ancestralidade também, das histórias orais vi a qualidade desses relatos e pesquisando redes sociais, é, eu, eu cheguei à informação de que as redes sociais elas têm prazos de né? Então, já, nós já tivemos o MSN, que deixou de existir, depois o Orkut e agora o Facebook, que está aí, ainda algumas pessoas resistentes ainda estão lá no Facebook. Então, eu falei, meu, se eu deixar esses relatos somente na internet e essa rede social deixar de existir, eu vou perder todos esses relatos e acabou essa história, né? E, e sendo que há uma lacuna gigantesca que a gente tem que colocando na ferida diariamente. E aí foi pensando nisso que eu é, escrevi, né, juntei esses relatos é, para colocar num livro que é o eu, Empregada Doméstica, né? Que eu lancei no ano passado pela editora Letramento. E aí nesse livro também são relatos que eu recebi inéditos, relatos que eu ainda não postei lá na página do Facebook, né? o Eu Empregada Doméstica. São relatos que não foi para a página, mas vieram aqui para o livro. E no livro eu trago também a narrativa de quanto o trabalho doméstico ele é hereditário para as mulheres pretas. Né? A minha avó foi empregada doméstica, a minha mãe foi empregada doméstica, e aí o que sobrou para mim foi ser empregada doméstica. Porque eu também demorei muito tempo para entender que currículo com boa aparência nunca é personificado numa pessoa igual a mim. Então, lá na minha cidade, em São Paulo, quando eu entregava currículo e pedia aparência, entregava o currículo e não me chamavam para trabalhar. Então, o único lugar que me recebeu aí de braços abertos foi. É a casa de família, que é assim que a gente chama, né? Quando a gente vai trabalhar na, na casa da patroa, a gente chama de casa de família. E aí foi na casa de família. O meu o primeiro trabalho foi para trabalhar na, na casa da tia de uma amiga, que estava recém-operada, e aí era para eu trabalhar aí seis horinhas por dia, pra, e tinha, é, tinha as tarefas que eu tinha que executar, e era para trabalhar segunda, quarta e sexta. E aí foi certinho na primeira semana, tinha horário para entrar, tinha horário para sair. Na segunda semana eu já tava fazendo, já tava lavando o quintal, que não era o combinado, já tava arrumando dentro do guarda-roupa, já tava arrumando a geladeira, e aí já não era mais seis horas, aí eu já saía oito, nove, dez horas da noite. Então, percebam, o quanto que essas relações de trabalho, elas realmente, elas não, não têm regras as trabalhadoras domésticas, assim, né? Na realidade, é, não tem, não... Os direitos não são assegurados, né? então eu tinha horário para entrar, mas porém não tinha horário para sair, não tem hora de almoço, e, e, foram, e foi assim durante muito tempo. E é muito louco analisar essa questão do trabalho doméstico, como que a vida dessas trabalhadoras domésticas, elas vão tomando vários outros rumos que isso vai levando ainda dentro da sua história durante tempos, né? É, com esse momento de quarentena a gente está tendo um pouco é, tendo um tempo a mais para poder fazer uma análise interna e tudo mais ou escolher não fazer nada também gente, está tudo tranquilo que não está conseguindo fazer nada porque é quarentena, não é campeonato de produtividade né? e muitas das vezes a gente fica vendo na internet todo mundo conseguindo fazer tudo você fica, meu Deus do céu, e agora? não estou conseguindo me enquadrar não, está tudo bem também se você não conseguir fazer nada em algum dia da quarentena, mas aproveitando esse momento da quarentena eu comecei a analisar o quanto que o trabalho doméstico ainda reflete muito na minha vida perante o meu corpo, então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu consigo ficar o dia inteiro sem almoçar, eu consigo ficar o dia inteiro é, sem me alimentar, me alimentando só à noite, então eu percebi isso com a quarentena, saca? Tipo, eu acordo, aí fico o dia inteiro sem comer, aí eu vou, começo a ter dor de cabeça, aí eu lembro que eu não sei vou almoçar 5, 6, 7 horas da noite, já um almojanta, né? Então, por que isso? Porque quando eu era doméstica, eu acordava sempre meio que em cima do horário de trabalho, né, atrasada, porque eu já ia dormir cansada, então no outro dia eu já acordava cansada. Muitas das vezes não dava tempo de passar na padaria para comprar algo para comer. Chegava na casa da minha patroa, eu era impedida de me alimentar da comida dela, então eu ficava sem o, sem o café. No almoço, eu preparava o almoço, mas também não podia fazer alimentação lá, porque as coisas. Ela comprava para casa dela, era para a família dela. Então, estou comprando filé mignon para minha família comer. Não para você, doméstica. Imagina que eu vou ficar com, gastando é, com comida cara para a minha empregada comer. Então, eu não podia me alimentar também, café da tarde também não. Então, eu só iria é, fazer a minha primeira refeição quando eu chegava na minha casa. Que muitas das vezes era sete horas, oito, oito e meia da noite. Então, eu o dia inteiro sem comer. E aí, eu só percebi isso... Que, que eu continuo reproduzindo isso mesmo não sendo doméstica porque ainda é uma herança né uma memória ainda daquele período que eu fui doméstica durante todo esse tempo e aí numa video chamada em época de quarentena assim que a gente tem se comunicado com as pessoas né numa video chamada com a minha família tava minha avó nessa video chamada fiz eu perguntei para minha mãe para minha avó e elas também têm a mesma prática ainda herança desse trabalho doméstico. Então, para perceber o quanto que as relações de trabalho ela atravessa diversos períodos da nossa vida, né? E muitas das vezes fica imprimido nas, no nosso corpo, né? A minha mãe tem uma alergia muito forte nas mãos com o produto de limpeza que ela utilizou é um produto errado porque ela também no recebo foi orientada com relação aos produtos químicos então ela misturou um ácido com outro com ácido acho que com alvejante e aí dá uma provocou uma reação química horrível e ela ficou ainda com sequelas de problema problema respiratório é, e problema de pele nas mãos tudo isso é dado no trabalho doméstico então tudo isso para dizer que o quanto, esse, o quanto é, por mais que a gente saia dessa profissão, ainda existem alguns é, símbolos, é, algumas marcas que ficam presentes no nosso corpo para a vida inteira. Quando as pessoas é, me entrevistam, falam, querem saber como que é a minha vida hoje, como que está e tudo mais, como que foi a criação da página, tudo isso, eu lembro que... Quando a página viralizou no Facebook, aí viralizou primeiro para a BBC de Londres, né? primeiro foi a mídia internacional que queria saber quem era essa menina que criou uma página, e tem um monte de gente falando, e enfim, é, top trends do Twitter durante três dias, aí é, o pessoal queria entender as pessoas de fora do país, né? porque o Brasil demorou quatro dias para entender que existiam trabalhadoras domésticas vivendo naquelas condições que elas estavam relatando na página. E... e aí, quando a mídia brasileira começou a abordar a minha história, Sempre vinha no, cam no caminho da meritocracia, né? Se tem uma coisa que esse povo gosta e ama, é a história de final feliz, né? Então, quando eu contava a minha história, era sempre assim: ah, a preta rara era empregada doméstica, uma menina pobre, preta, que conseguiu ingressar na universidade, e hoje é uma grande rapper, militante, escritora e tudo mais. E aí eles seriam dessa forma, né, da meritocracia. Como se as oportunidades fossem iguais para todas as mulheres pretas, né? Joga todo mundo no mesmo pote, chacoalha, é tudo igual, né? Como se as oportunidades realmente fossem iguais. Então era o caminho da meritocracia e também tinha o um caminho que eu não sei pesar o que, que era pior, se era a meritocracia ou o apagamento de mulheres pretas que vieram antes de mim. Então, eles vinham com a história de que eu era a precursora de, todo, de tudo isso, né? Eu era a primeira mulher preta a falar sobre trabalho doméstico e dar visibilidade a nível mundial. E aí eu falava, galera, tá faltando pesquisa, né? Porque só basta um Google de onde vocês estiverem aí, né? Uma coisa muito rápida e, e, e pesquisar aí, que vocês vão ver várias outras mulheres que vieram antes de mim. Então isso é uma é de tamanha violência, vocês quererem contar uma história apagando a história de outras mulheres, inclusive, né? principalmente mulheres pretas, que sempre foram silenciadas. E aí eu falava muito da lauderina de Campos Melo, como a Bianca Santana muito bem apresentou ela aqui, até algumas informações que a Bianca falou eu, não, eu ainda não sabia, então estou muito feliz de participar aqui desse momento, que foi um grande aprendizado. E aí, então, a Laudarina de Campos Melo, a Dona Cleusa da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, depois agora a Luísa, que é a nova presidente da federação, e tantas outras mulheres pretas que travaram uma uma grande luta pela visibilidade de direitos. né? É, a Benedita da Silva também, a nossa atual deputada federal, que foi uma das responsáveis pela PEC das Domésticas. Eu me lembro como hoje, acho que dois momentos políticos que me fez... Chorar e ficar emocionada foi a posse do Lula e a, a Benedita da Silva que foi lá na Câmara com um uniforme de trabalhadora doméstica, né? Para lembrar as pessoas do lugar de onde ela saiu, né? Que ela também foi trabalhadora doméstica. Então, quando contavam essas histórias, apagava toda a narrativa, apagava todas as histórias dessas mulheres que vieram antes de mim. Né? Então o trabalho da Laudelina de Campos Melo foi de extrema importância né? Que acabou aí resultando no primeiro, a gente pode dizer que foi o primeiro sindicato das trabalhadoras domésticas quando eu conheci a história dela, eu fiquei muito feliz Porque ela, ela foi bem ativa em Santos, que é a cidade onde eu nasci e morei a vida inteira E também foi bem ativa em Campinas Que é uma relação que eu tenho de, em Campinas com a questão do rap Que eu fiz vários shows lá Fiz várias palestras, participei de vários bate-papo na Unicamp, na Perifa de Campinas também, Parque Bandeiras, em vários lugares lá. Então, é, como apagar a história dessas mulheres, né? E aí, só finalizando para falar sobre a questão da pandemia atualmente, como que ficam as condições das trabalhadoras domésticas, é isso, a gente já está dado, não é algo que a gente inventa, tem estatísticas, né? E doeu muito saber... Que... Que em todo o mundo é, foi uma essa pandemia. Ela surgiu é, primeiro nos bairros ditos de nobre, né? As pessoas têm acesso a viajar para os países e foi assim essa forma aqui do Brasil. E lembrar que a primeira morte no Rio de Janeiro foi de uma trabalhadora doméstica, né? De 63 anos, onde eu esqueci o nome dela, me perdoe mas esqueci, eu acabei esquecendo o nome dela agora. Eu tô com o nome dela na cabeça, mas eu não sei se é o correto, então eu prefiro não falar. Mas ela tá sendo lembrada aqui: foi a trabalhadora doméstica de 63 anos que teve sua vida interrompida, sendo vítima aí do novo coronavírus, né? O Covid-19, onde ela não foi dispensada do serviço, ela trabalhava na casa desses patrões que estavam com, com corona. E assim, ela acabou sendo infectada, infectou o marido, o filho e outras pessoas da família, né? E aí, por ter problema de saúde, ela teve sua vida interrompida. E aí, olha a condição que tá, né? Que a pessoa rica, quando ela fica sabendo que ela tem acesso, né? Tem acesso à saúde, ela consegue pagar até para fazer os testes e tudo mais. Então, os patrões continuam aí vivos, né? E a trabalhadora doméstica, que é uma pessoa sem acesso, é, teve sua vida interrompida, e fora que, além de ter, né? Que o mais grave é isso, teve sua vida interrompida e, e para quantas pessoas ela acabou também contaminando, né? Porque essa trabalhadora doméstica pegava metrô, ela pegava ônibus, né? Ela teve contato com diversas outras pessoas. Pelo simples fato, o simples capricho dessa branquitude elitista, que são esses empregadores de não liberarem as trabalhadoras domésticas e continuarem remunerando essas trabalhadoras. Né? Então, é isso. Estou recebendo muitos relatos mesmo. a situação é muito complicada. É, eu consegui um apoio com uma marca de limpeza. A gente está divulgando isso a partir de hoje e amanhã na, na página do Empregada Doméstica, no meu perfil pessoal do Instagram. É, para poder ajudar 15 mil trabalhadoras domésticas, mas a gente sabe que os números são gigantes, né? Então, realmente, é, também trazer essa questão da empatia com os empregadores, né? De realmente é, conseguir é, manter as trabalhadoras domésticas, o salário delas, com elas fazendo a quarentena na casa delas, que elas também têm família, elas não nasceram do nada, né? Porque Sei lá, às vezes eu acho os patro... Às vezes eu penso que os patrões acham que a trabalhadora doméstica nasce para ser doméstica e não tem filho, não tem esposo ou esposa, não tem pai, mãe, enfim. Então, realmente dispense elas para poder, para elas cuidarem é, de suas famílias. E outro recadinho aqui também, outra questão também para falar rapidamente, que eu acho que eu já falei muito. É, galera, quando eu falo do empregador né, Na verdade, mais a empregadora Porque quando a gente chega nessa casa de família E para tá tratar da relação de, de salário Os dias trabalhados dific, Dificilmente é com o um homem né é, é, Geralmente é com a mulher Porque tem essa questão ainda de gênero Do homem ach, de achar que o trabalho do lar é inferior Então, ah, minha mulher vê aí com você Como que vai ser o salário, enfim Então é uma relação de mulheres aí para fazer os combinados. E aí quando eu falo dessa, dessa patroa, né, da empregadora, eu não estou falando somente da mulher branca é, de direita, eu estou falando também da mulher branca de esquerda, porque quando eu falo das patroas, várias mulher, pessoas da esquerda pensam que eu estou falando da mulher de direita política, né? sendo que não. Eu conheço várias pessoas aí da esquerda brasileira que reproduzem as mesmas questões que as pessoas da direita também reproduzem, né? As mesmas opressões, é, é, o mesmo ranço colonial. Então, é importante a gente também rever e, e questionar, né? Questionar a sua amiga que tem uma trabalhadora doméstica, que tem uma profissional na casa dela trabalhando, quais são as relações. Né? Se você sabe que tem ainda o seu amigo que está mantendo a trabalhadora doméstica trabalhando em época de, de quarentena, questionar, porque é, é, eu, é, eu penso que é extrema importância chamar essa questão do trabalho doméstico também para nós, né? e não ficar somente para as trabalhadoras domésticas ou algumas pessoas é, manifestarem essa questão. Então é isso, as trabalhadoras domésticas estão aí, e eu tô, eu fui empregada doméstica e, hoje hoje em dia, não sou mais trabalhadora doméstica, mas eu tenho como uma grande missão é, dar continuidade nessas vozes, elas sendo protagonista da própria história, e não deixar essa história nunca embranquecida, não deixar essa história nunca esquecida, né? sempre escurecendo as ideias. A gente está vivendo um momento de retrocesso político. Vale lembrar também que o único que não assinou a PEC das domésticas, na época em que era parlamentar, está é, sendo, né? Foi o atual, né? É o atual, ex-presidente do Brasil, aí o Jair Bolsonaro, foi o único que não assinou a PEC das domésticas. Então, a gente percebe o grande retrocesso que nós estamos vivendo. Em época de pandemia, a corda sempre arrebenta para o lado mais forte, né? As pessoas têm mania de falar que a corda arrebenta para o lado mais fraco, mas as trabalhadoras domésticas não são o lado mais fraco, são o lado mais forte de mulheres resistentes, persistentes, que muitas delas é, acabam, é, acabam, acabam formando diversos profissionais aí, é, têm os seus filhos médicos, engenheiras, professoras, enfim, através do sustento aí, através do seu trabalho. Então é isso, galera. Eu empregada doméstica. A senzala moderna é o quartinho da empregada. Vocês podem adquirir pela internet, pelo Amazon e tudo mais. É isso. Obrigada, Preta. Estou aqui batendo um solzinho aqui, que a gente está gravando esse vídeo aqui no final de tarde, tá? Aproveitando e tomando, repondo um pouco a vitamina D aqui. Obrigada, é, é pela, pela sua fala. Deixar assim mesmo. E queria só fazer, antes a gente partir para um, um debate aqui com a Bianca também, queria só pontuar algumas questões, né? Estava, é, quando você falou da, da, da trabalhadora doméstica, né, que foi a primeira morte de Covid no Rio, eu fui tentar buscar aqui na internet as matérias para falar o nome dela, né, para a gente, que é, que é isso, a gente, a gente tem que nomear, né? E eu não encontrei, nas matérias que eu, que eu pesquisei aqui, eu não encontrei, era sempre a doméstica, doméstica, doméstica, doméstica, né? Ela não tem nome, me lembrei até um pouco da, do caso da Cláudia Ferreira da Silva, né? que quando também aconteceu, ela, que foi ela foi arrastada por um camburão da polícia no Rio de Janeiro também, há seis anos, se não me engano, e a cobertura de imprensa também era sempre a mulher arrastada, né? Não era, ela nunca, ela não tinha um nome, né? E o trabalho doméstico, de cuidados também, ele é um trabalho invisível, mal remunerado, mas isso tudo mostrando, né, para quem não até então não sabia, não se ligava que é algo muito fundamental para a engrenagem também do sistema capitalista, né? O trabalho doméstico, o trabalho de cuidados, ele também faz a engrenagem funcionar né, nesse sistema capitalista patriarcal, onde essas mulheres também sofrem por várias violências, além dessas que a, que a, que a Preta compartilhou aqui com a gente, a Bianca falou um pouco também, a, a violências físicas, né, sexuais, então é, é, é um trabalho extremamente invisível, mal remunerado, mas ao mesmo tempo fundamental para essa engrenagem. Que é desse sistema que está em colapso, e, e essa, essa questão, né, esse, essa probabilidade também de ao mesmo tempo, nesse mundo pós-pandemia, essa situação de violência de, de violência, de vulnerabilidade ser ainda mais é, aprofundada por conta de tudo que a gente de tudo que está por vir aí, né, dessa perda de direitos e tudo mais. Hum, e aí eu, eu deixo aqui para vocês também, mas uma coisa que eu fiquei muito pensando na fala das duas, né? É que essa trajetória é uma trajetória que está na máxima de que nossos passos vêm de longe, né? Não, não é nada que brota da terra de repente, né? Como a Preta disse. Não foi ela a primeira mulher que resolveu falar sobre isso, problematizar isso. A gente tem muitas outras que vieram, que vieram antes. E, e ao mesmo tempo que vieram antes de nós e que também participaram de uma construção política, né? como a Bianca disse, a Laudelina na da Frente Negra Brasileira, a PEC das Domésticas também foi algo também construído politicamente, então fiquei pensando aqui né, nesse mundo é, pós-quarentena, pós né, nesse momento que a gente está vivendo, como é que a gente poderia imaginar essa construção política, né? esse, essa, que mais do que uma pessoa que vai chegar e vai fazer, a gente se organizar politicamente e conseguir aí reverter pelo menos uma parte né? desses direitos que estão sendo aniquilados aí pelo, por esse desgoverno aqui no, no, no Brasil? Eu fiquei aqui digitando, tomando notas de tudo enquanto eu ouvia... A Preta e também o que você traz, Cris. É, muita coisa para a gente falar, porque nos mobiliza em muitos aspectos, né? É, antes de pegar esse gancho, vou de novo, né? A Preta passou o livro pelo lado. Ah! <risos> <risos> gente, <risos> eu pegar por aqui. É... E eu posso pedir licença para ler um trechinho do Da Preta e, e fazer esse gancho? Claro, meu amor, aqui é... Obrigada. É, porque realmente, assim, né, quando ela diz da importância, porque é isso, ela recebeu inúmeros relatos nas redes sociais, foi uma coisa que eu tenho certeza de que todo mundo, né, assim, eu acompanhei muito intensamente. A primeira postagem que ela fez, a quantidade de comentários depois nas redes e tal, e é muito legal essa perspectiva de a gente fazer um registro mais perene, mais permanente. Porque muitas vezes esse debate nas redes sociais passa. E arquivo é um debate muito distante ainda né, do povo preto. É, a gente tem essa ideia longínqua de que é, teve uma ordem ainda no século XIX e aí mandaram queimar todos os documentos relativos a escravidão, então a gente não tem como descobrir o nosso passado. E isso não é totalmente verdade os documentos relativos ao Ministério da Fazenda é, tinham que ser queimados, a maior parte foi, mas é o Brasil, alguns também não foram. Mas cartório, igreja, tribunal... É todos esses lugares, as famílias ricas, elas têm arquivo privado a gente ainda não mexeu em nada disso tem muita historiadora historiador, pesquisador, mexendo nos arquivos públicos e quanto mais a gente mexer, mais a gente vai achar de informação da gente, e além de, de revirar esses arquivos para achar outros escritos, para achar outras histórias, é muito importante que a gente também sistematize as informações para que elas possam ser encontradas no futuro, então ó, é um presente imenso nossa, Joyce e Preta Rara, muito obrigada por esse livro, é um presente não só nessa né, coletânea de, de, de relatos que você faz em primeira pessoa, sem corte, mantendo exatamente o jeito como as pessoas contaram as histórias, o que eu acho uma escolha muito importante e, e ficou esteticamente muito interessante, mas a sua apresentação, ela é muito boa, e o seu prefácio em que você conta a sua história, né? É, você falou muito, é, nesse pouco tempo que você teve aqui, você já falou um pouco do que está é, escrito é, nesse prefácio, mas de qualquer jeito, eu acho sempre importante a gente ler, eu adoro, né? Leia mulheres negras, leia mulheres, leia pessoas pretas, sempre importante a gente ler um pouco... É, as nossas vozes. E depois lê também um pedacinho da sua avó. Porque é isso, ela entrevista a avó, entrevista a mãe, é bonito de Bom, vamos lá. Como ela começa. É uma grande responsabilidade apresentar ao mundo um livro que tem o poder de transformar e sensibilizar as pessoas, principalmente por ser fruto de um trabalho engajado e comprometido com as lutas contínuas pela liberdade tarefa árdua, às vezes dolorosa mas indispensável. Putz, que todas nós tenhamos essa coragem de perceber a responsabilidade dessa nossa escrita, essa sua escrita em primeira pessoa, é, que é sobre todas nós e que traz algo que é seu e que também é tão coletivo para a gente entender o que é esse Brasil e o que é transformar. É, e você coloca aqui, no outro parágrafo lá na frente. A proposta de publicação desses relatos é ainda mais interessante quando observamos que pouco se fala sobre as trabalhadoras negras nas ocasiões em que se tematiza a história do Brasil. Não é à toa. Uma das maneiras mais ardilosas de fugir de certos problemas é fingir que eles não existem. Assim se fez, e por incrível que pareça, ainda se faz, frente às adversidades que o racismo relegou a população negra. E aí, Cris, acho que isso dialoga muito com a questão que você levantou, né? Com esse desgoverno, com esse momento, como é que a gente vai lidar com esse futuro? E aí, desculpa, já passo a palavra, mas lê um pedacinho da dona Noêmia Caetano Fernandes, que é a avó da Preta Rara. Ela relata o seguinte. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Todas as minhas patroas foram boas para mim. Não teve muita ruindade, não só aquelas coisas né de poder comer quando todos já comeram já teve vezes que eu passava o dia todo trabalhando e ela só me dava dois salgadinhos e ela continua o relato é curto e forte e depois vou parar já mas tem a dona Maria Helena da Silva que é a mãe da preta rara e ela o relato dela é um pouco mais longo, né, do que o da, o da avó da preta. Mas eu vou pegar um pedacinho lá do meio em que ela fala assim. Eu era obrigada a dormir em uma casinha de madeira ao lado da casinha do cachorro, no qual ela jogava o resto de comida no meu prato, no chão, igual do cachorro. Foram momentos muito ruins. As crianças me chutavam, me mordiam, me batiam, tudo dando risada. E a moça falava que lugar de preto era assim, porque preto não era gente. Ela cortou meu cabelo, dizendo que era para eu ficar menos feia. Se eu não lavasse a louça direito, não estendesse a roupa do avesso, eu apanharia muito, mesmo com o marido dela me defendendo. Ela foi uma mulher muito carrasca, muito maldosa comigo. Preta te passo a palavra, o Chris, né? O monopolizo. depois eu volto. O que eu ouvi esses relatos pega a gente uma ferida ancestral mesmo, assim, né? É, parece que que é com a gente, parece não é, né? É com nós, é é é, conosco. é de nós, né? De nós, das nossas antigas, das nossas mais velhas. Então é esse esse ranço, essa cultura, essa tradição, essa, sei lá como dizer, é, dessa chaga mesmo que é a escravidão, né? Que é essa, é, essa percepção de que não basta ter uma pessoa para te servir, para fazer aquilo que você mesma deveria fazer, mas tratá-la com, com, com crueldade, com violência e, e, e tirar a humanidade desse corpo, né? que é algo que a gente é, vivencia, que é algo que o racismo é, é, é, provoca né? a, a, a, na população negra, a gente está vendo isso também agora nesses tempos quarentenísticos, apocalípticos, pandêmicos, né? onde os corpos negros são os corpos que, que estão aí morrendo, que estão que aí sem sem leitos de UTI, sem respiradores, aqui os dados na cidade de São Paulo onde a gente está, né? só fazendo um parênteses, é, a, a região da Brasilândia que é a periferia da zona norte daqui da cidade, apesar de ter bem menos casos que a região do Morumbi, é disparado que tem mais mortes né? por causa desses, dessa falta de leitos, dessa falta de cuidado, desse corpo que não é humano, né? Esse momento também acho que mostrou o quanto o trabalho doméstico tem que ser civilizado, né? Eu vi nas redes sociais de diversas é, pessoas famosas, né? Até atrizes, enfim, falando que a primeira vez que eu estava limpando a casa, a primeira vez que tem que dar conta de cuidado com as crianças, o cuidado com a casa e ainda o trabalho, é, então acho que provavelmente as pessoas eu espero assim, né? Eu, eu sou daquela que, tipo, consegue ver a flor nascendo no, me, no meio do lixão. Então, eu espero que as pessoas realmente entendam o valor que tem trabalhadora doméstica, né? Olha o quanto tá difícil você conseguir conciliar, olha o quanto tá difícil você ter que dar a conta da sua sujeira, né? Da sujeira que você mesmo produz. Então, será que realmente você gostaria de receber o que você paga para a sua trabalhadora doméstica? Se fosse para você fazer o trabalho dito que você está fazendo aí na época de quarentena, quarentena tá vendo o quanto é difícil. É, e aí você paga esse salário que você acha que é ideal, será que é realmente ideal? E perceber também o quanto é difícil você acumular dupla e triplas funções dentro de uma casa. Né? Então, o que a gente vê é que as pessoas contratam profissionais para cuidar da criança, ou seja, para aí ela começa sendo babá. Aí a patroa pede para lavar uma louça, lavar o um quintal, dar banho no cachorro. Então acaba acumulando diversas funções que não era a função do qual ela foi contratada. Então eu penso que dá para, eu penso que eu espero, né, que a galera faça, os empregadores façam essa análise de o quanto o trabalho o trabalho doméstico é importante e ele tem que ser é, muito bem moderado, né? Na minha página, durante muito tempo, eu recebi diversos relatos é, de anúncio, né? Anúncio de trabalho, que eu posto como anúncio abusivo, de trabalhadoras domésticas tendo que trabalhar aí mais de oito horas para poder ganhar 400, 500, 600 reais, né? Então, o quanto isso ainda é presente? As pessoas diminuírem a função, né? Do trabalho doméstico, sendo Muitas vezes do que o salário pré-estipulado, né? menos do que o salário mínimo no Brasil Então eu penso que esse processo de pós-pandemia, eu espero que as pessoas realmente consigam entender e visualizar E valorizar a o trabalho dessas profissões né? E aí é isso, a gente está vivendo esse caos político, né? É, do des-presidente do Brasil, como eu falei, que foi o único que não assinou a PEC das Domésticas, né? e eu, eu creio e eu entendo que essas mulheres também são força para poder tirar é, é, é, essas pessoas que estão no poder e, e realmente a gente possa fazer a nova retomada do poder, né? sendo protagonista da nossa própria história. Então é isso, é uma classe trabalhadora que estão aí, batalhando para pela sobrevivência, muita das muita das vezes sendo invisibilizadas, mas estão, estão aí no front sendo protagonista da história para tentar mudar essa narrativa, né? E para tentar alterar esse quadro de hereditariedade no trabalho doméstico para as mulheres pretas. Obrigada, preta. É o comigo empregada doméstica. Livro, é? O meu livro, o livro. Empregado. Já está disponível para compra no site de Tem venda. Amazon, né? Né? Entrega rápida. Uma Sim. boa leitura aí para a quarentena. E, e, e, e só uma coisa, e para as trabalhadoras domésticas que estão assistindo aqui é, esse vídeo, é, corra lá no meu perfil, é, Preta Rara Oficial ou na página Eu Empregada Doméstica é, A gente acabou de lançar uma parceria Com uma marca de limpeza E aí você vai poder acessar lá Essa marca está doando é, Um milhão de reais para poder ajudar 15 mil trabalhadoras domésticas com uma renda mínima de 500 reais Então basta você acessar lá o link, está lá dizendo lá no perfil a marca, o link, você acessa, se cadastra, se você que é trabalhadora doméstica e as demais pessoas também podem contribuir com, com essa grande rede aí para a gente poder cuidar de quem sempre cuidou. né Então as pessoas podem doar a partir de 5 reais para essa plataforma que dá para vocês saberem do lá no meu perfil. É, eu, empregada doméstica, tanto no Facebook quanto no Instagram, e no Instagram, Freta Harocial, tem lá a marca, tem o link, para você doméstica se cadastrar e conseguir receber esse valor de 500 reais por mês, e para as pessoas poderem ajudar é, a gente a aumentar o número aí de mulheres trabalhadoras domésticas sendo ajudada e sendo cuidada dessa forma também. Obrigada, Preta, pela sua participação, é, que as nossas vozes insurgentes ecoem cada vez mais e, e, e, e reverberem cada vez mais, que a gente possa aí se organizar, é, se ajudar e ser resistentes aí umas com as outras, para a gente conseguir virar parte desse jogo. Obrigada pela participação aqui, foi muito boa essa conversa, obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, obrigada também à Bianca, é a Bianca, por estar com a gente aqui hoje. É... Foi muito bom, Bianca, ter essa conversa com você, esse outro formato de trabalhar com voz. as dicas aí. O Voz Insurgente de Mulheres Negras e o livro da Rara também. Vou pegar aqui o nome certinho para não fazer feio. Que é Empregada Doméstica Senzala Moderna, é o quartinho de empregada que está disponível aí para venda nos principais sites. O Voz Insurgente está disponível para download também no site da Fundação, vai aparecer acho que no, no link... Na esse vídeo vai aparecer uh, o endereço para o download e ótimas leituras aí para esse período que a gente está organizando as nossas ideias para esse momento Sim. Obrigada eu, eu que agradeço E fazer uma recomendação que eu esqueci é, Tem outro texto sobre emprego doméstico maravilhoso neste livro Que é da Maria de Lourdes Vale do Nascimento hum, bem Que lembrado. é um texto publicado em 1949 Que parece que foi publicado hoje A gente podia estar tendo essa conversa agora então, por favor, baixem lá os vozes, leiam Nossas Mulheres, Nossas Vozes Insurgentes. Conheço, obrigada, Cris, então, obrigada, Brilhão, mulher, mulheres negras. Obrigada, Bianca. Obrigada, obrigada também, Cris. Juliano, Catarine, todo mundo que trabalhou aí da Fundação para que essa live acontecesse. Exatamente. Parceiras, obrigada. Obrigada, reforçando aí, Juliano, Catarine, nosso backstage aí, técnico de comunicação também. A gente gravou esse primeiro vídeo, a ideia é que a gente volte a fazer outros debates a partir do Vozes Surgentes e também de outras publicações, de outros materiais, outros conteúdos da Fundação também. Como eu disse no começo, a gente está aí é, experimentando outros canais, outras ferramentas para a gente seguir fomentando o debate, incentivando o um pensamento crítico e transformador, que sempre foi algo também defendido até a morte pela Rosa Luxemburgo, que dá nome à fundação onde a gente está trabalhando, atuando e fazendo o nosso trabalho. aí. Então, siga a Fundação Rosa Luxemburgo na página, nas redes sociais, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, nesse momento de quarentena, a gente... Está né, trabalhando bastante aí com esses conteúdos e espero que vocês gostem, recomendem, e estejam sempre aqui com a gente. Obrigada e até a próxima.